E, finalmente, a Bolsa Brasileira saiu daquele marasmo dos últimos dias e deu uma animadinha nesta quinta-feira. O índice Bovespa fechou hoje com alta de 0,83% aos 104.716 pontos, após dois pregões praticamente estáveis. Já o dólar fechou em seu menor patamar desde fevereiro, com queda de mais de 1% cotado a R$ 3,72. E esse bom desempenho de hoje se deve mais uma vez à animação dos investidores estrangeiros com sinais de corte de juros ainda mais forte nos Estados Unidos para o final desse mês. Só para vocês terem uma ideia, já tem gente falando em um corte de meio ponto percentual ao invés dos 0,25% que são esperados. Já no cenário interno, a expectativa sobre mais detalhes da liberação do FGTS e do PIS-PASEP pelo governo deve ficar só para o final da semana que vem. Então vamos ter que aguardar para ver se vai ser bom mesmo. E para essa sexta-feira, é bom ficar de olho nos dados de emprego no Brasil. Às 10h30 teremos o CAGED de junho, mostrando o saldo de empregos formais no país. Lá fora, nos Estados Unidos, teremos a prévia da confiança do consumidor da Universidade de Michigan, além de vários balanços de empresas. Então é bom ficar atento. E a dica que eu dou para quem quer acompanhar esses dados e notícias do mercado financeiro em tempo real, eu recomendo utilizar o terminal do Bloomberg o problema é o preço que custa alguns milhares de reais por mês o que é praticamente impossível para pessoa física ter em casa mas uma alternativa bem mais em conta é o aplicativo mover pro que por menos de dois Big Macs por mês já te traz informações bem legais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você testar por 30 dias gratuitamente essa ferramenta Então aproveita hein?